Você sabe diferenciar os carboidratos bons dos maus e por quê? Fique com a gente até o final e obtenha as respostas para essas questões e muito mais. Eu sou Fábio Catutoshi, fundador do canal Equilibrio Mundo Fitness. Este vídeo faz parte da playlist Fundamentos. Em geral, quando as pessoas pensam em carboidratos, logo vem à mente os pães as massas e os doces e estão certos porém esses são os maus por serem alimentos refinados e processados esses tipos de carboidratos são considerados ruins para a nossa saúde e são os maiores causadores de ganho de peso por exemplo carboidrato altamente processado é exatamente o tipo de carboidrato que você deve evitar na sua dieta pois são convertidos em açúcar rapidamente, causando picos de insulina, e com o tempo resultará na resistência à insulina, trará ganho de peso, inflamação e outras doenças. Insulina é o hormônio de estocagem de gordura. Quanto mais insulina seu corpo produz, mais gordura irá armazenar. O ser humano não é preparado para metabolizar carboidrato altamente processado pois reduz o nosso metabolismo e contribui para todas as principais doenças associadas com o envelhecimento, incluindo diabetes, doenças do coração, demência, depressão e até mesmo câncer. Porém, saiba que também existem os carboidratos bons. Carboidrato é o macronutriente mais importante numa dieta a longo prazo. Os carboidratos na forma natural contêm fibras, vários nutrientes essenciais e elementos químicos especializados, que chamamos de fitonutrientes você sabia que legumes verduras frutas e grãos são carboidratos esses são os carboidratos bons e críticos para nossa saúde consumir as porções adequadas é o melhor remédio para a prevenção das doenças previamente citadas a organização mundial da saúde recomenda consumir umas cinco porções de frutas legumes e verduras de cores diferentes todos os dias Além de conter vitaminas e minerais, esses alimentos são tão importantes para a nossa saúde por duas razões. Primeiro, eles ajudam a controlar o nível de açúcar no sangue. Segundo, eles possuem fitonutrientes. Fito significa planta, portanto nutrientes das plantas. Ou seja, os fitonutrientes não estão presentes nas proteínas e ou gorduras. Os fitonutrientes são fundamentais para o bom desempenho do nosso organismo, fortalecendo o corpo, protegendo as células, otimizando o metabolismo, proteção antioxidante, atuando tanto na queima de gordura corporal quanto no ganho de massa magra. Em seu plano alimentar, divida frutas, verduras, legumes em cinco grupos de acordo com a cor da casca. Vermelho, laranja e amarelo, verde, azul e roxo e branco. Procure incluir na sua dieta pelo menos um alimento de cada cor e variar os alimentos. Como referência, consuma algo em torno de 400 gramas por dia. Na playlist Receitas Saudáveis, Anabólicas e para emagrecer, trazemos pratos contendo todas essas cores que são ricos em fitonutrientes. Itens abordados neste vídeo. Carboidratos refinados e processados, igual a maus. Carboidratos naturais, igual a bons. Frutas, verduras, legumes e grãos contêm fitonutrientes. Fitonutrientes são essenciais para nossa saúde. Fitonutrientes e as cinco cores dos alimentos. Consumir alimento de cores variadas. Consumir diariamente uns 400 gramas de legumes, frutas e verdura. Veremos no próximo vídeo carboidrato e a diabetes. Lembrando que parte dos lucros obtidos com este vídeo será revertido para uma instituição de caridade.